E aí seus lindos e suas lindas, tudo bom? Aqui quem fala é o Lucas, motorista Uber da cidade de São Paulo E é um prazer ter você aqui hoje no meu canal, beleza? Antes de mais nada, antes de iniciar esse vídeo, eu já vou falar para você dar aquele like maroto nesse vídeo, se inscreva no meu canal, dá aquele jóia, depois dá aquela comentada, pois hoje a gente vai fazer um vídeo falando sobre os três principais erros que um passageiro comete ao solicitar um carro na Uber 99 Cabify. Então vamos para o primeiro erro. O primeiro erro é praticamente algo besta, mas que realmente faz uma grande diferença que deixa muitos motoristas às vezes bravos, desnorteados, que não sabem o, o que fazer quando recebem esse primeiro erro, que é uma viagem curta de R$8,785, o passageiro pagar com uma nota de R$ R$90 é. de, de troco para poder disponibilizar para o passageiro ali na hora, muitos motoristas não, geralmente ando com pouco troco no bolso para evitar salto, para evitar perdas muito grandes quando ocorre esse tipo de problemas então, geralmente o motorista anda com um troco máximo de 20, 50 reais. E alguns passageiros acabam cometendo esse erro de pensar que o motorista vai ter troco para 100 reais. E geralmente nem mercado troca 100 reais assim direito. Em mercadinho pequeno, lanchonete, dificilmente eles trocam. Só se você consome algo bem mais caro. Mas 8 reais, uma tarifa mínima, fica difícil o motorista trocar 100 reais. Então vamos para o segundo erro agora. O segundo erro é sentar no banco atrás do motorista quando você é um homem ou uma mulher que você senta atrás do banco do motorista isso já dificulta bastante a conversa em si ou até mesmo deixa o motorista inseguro, indefeso porque infelizmente a gente só consegue ver as pessoas que estão no campo de visão do retrovisor ou no campo de visão do nosso lado direito então, quando você senta atrás do motorista, isso cria uma situação chata, que faz com que o motorista, às vezes, eles fiquem inseguros, indefesos, pois não sabem o que, que a pessoa está aprontando ou o que está fazendo atrás dela. Então, vamos para o terceiro erro que os passageiros geralmente cometem ao solicitar um carro da Uber, que é a seguinte, chamar o carro no ponto de táxi. Meu amigo, isso arruma uma confusão danada Principalmente se tiver taxista próximo da região Porque uma que o taxista já vai tirar satisfação com você mesmo Que está chamando carro no, no ponto de, de táxi vai fala, pô, você está tirando? Está chamando a concorrência no meu ponto? <risos> isso acaba causando confusão não somente para o passageiro ali, mas quando o motorista chegar porque aí, às vezes os taxistas eles ficam bravos às vezes degrinem o carro do motorista, chutam ou tacam alguma coisa no carro eu já tive vários amigos que teve esse tipo de problema então você sempre passageiro, tome cuidado ao cometer um desses três erros e esses três erros podem tornar essa viagem que poderia ser agradável e legal uma viagem desagradável, beleza? então esse foi o vídeo dica, na verdade é um vídeo dica para passageiros você que assistiu esse vídeo até agora, já dá aquele like caso você tenha gostado. Caso você saiba de algum outro erro principal assim que os passageiros cometem na hora de chamar um carro, dá aquela comentada no final do vídeo aqui, se inscreva e vamos até o próximo vídeo. Falou, tchau!